Bem-vindos ao Buda Gnerd. Vamos conferir agora os filmes mais aguardados para o mês de fevereiro. Então fica ligado aí. Antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e já clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E galera, vocês já estão sabendo do bolão do Oscar? Tá valendo gift card de 150 reais, hein? Então, fiquem ligados, tem vídeo aqui no canal explicando todas as regras. Bom, galera, então vamos começar com a nossa lista dos filmes mais aguardados desse mês. E já no dia 6 de fevereiro, a gente tem o filme Aves de Rapina. Arlequina e sua emancipação fantabulosa. Bom, e esse filme aqui ele é focado na Arlequina, né, que é uma personagem que, né, pelo menos na minha opinião, roubou completamente a cena no filme Esquadrão Suicida, né? E o papel de Arlequina vai ser interpretado novamente aqui pela Margot Robbie, assim, que conseguiu todo um charme, assim, muita personalidade pra essa personagem. É, e aqui nesse filme, né, a Arlequina, a Caçadora, a Canário Negro e a René Montoya, elas se juntam pra enfrentar o Roman, né, que é um criminoso que tá ameaçando o City. E quando ele começa a perseguir a Cassandra Kane, elas fazem de tudo pra derrubar o vilão, né. E no mesmo dia vai estrear a Rabbit. O lançamento oficial aqui desse filme é dia 6 de fevereiro, mas a Fox antecipou para estreias aqui a partir do dia 30 de janeiro esse filme se passa na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Tá, e o Jojo, ele é um menino nazista de 10 anos que tem o Adolf Hitler como um amigo imaginário, né? Aí num dia ele encontra uma menina judia escondida no sótão de casa pela mãe dele, né? E conforme ele convive com ela, né? Ele vive o dilema dos pensamentos nazistas contra a empatia pela menina. E no dia 13 de fevereiro vai estrear Sonic, o filme. Depois de muita polêmica, que a gente finalmente vai conhecer como que ficou o filme, depois de uma refinada ali nos Efeitos especiais e principalmente na aparência do Sonic. Os fãs não curtiram muito ali a primeira apresentação do primeiro trailer e eles pediram ali pra equipe repensar um pouquinho o visual do personagem. E pelo novo trailer a gente já consegue perceber uma diferença enorme, tanto ali no carisma quanto nas feições ali do personagem. E que bom que a opinião dos fãs foi ouvida, né? É, nesse filme o Sonic ele vai se juntar com os amigos dele, né, pra derrotar o Dr. Robotnik, né, que é aquele cientista loucão que planeja dominar o mundo. Aí outro filme que a gente tá esperando bastante que estreia nesse dia é o filme O Grito. E essa é a nova versão do filme que assim, ó, traumatizou muita gente por aí. Depois que uma mãe mata a família em casa, uma mulher e um detetive tentam investigar o caso. É, mas eles descobrem que a casa é amaldiçoada, né? E essa entidade maligna vai tocar o terror aqui, né? O produtor desse filme é o Sam Raimi. Né? E no dia 20 estreia A Hora da Sua Morte. É, e aqui nesse filme as pessoas elas baixam um novo aplicativo, né? Que promete prever o momento exato da morte de cada um, né? E o aplicativo acaba viralizando. Aí a enfermeira Queen ela resolve baixar também. E no app ali dela parece que ela só tem mais dois dias de vida. E quando a contagem regressiva começa, coisas muito sombrias começam a acontecer e ela vai precisar lutar contra o tempo para sobreviver. Aí nesse dia a gente tem outro filme com essa pegada meio de terror que estreia, que é o Maria e João o conto das bruxas. E aqui a Maria leva o irmão dela, o João, no bosque para procurar comida e trabalho, né? Só que lá eles encontram a roda, né? E o pesadelo deles começa. E essa é uma versão bem mais aterrorizante ali da história de João e Maria. E pelo trailer é vou te dizer que eu gostei bastante já da proposta. E no mesmo dia vai estrear do Little. É, essa é a nova versão do Dr. Doleiro, né? Só que agora com Robert Downey Jr. interpretando esse físico, né, que cuida e diz que se comunica com os animais. É trailer, eu não me animei muito ali, mas vamos assistir pra ver se é bom ou não. Aí no dia 27 de fevereiro, a gente tem o filme Luta por Justiça. E aqui o Brian, ele é um advogado que vai morar no Alabama pra se dedicar aos casos dos prisioneiros condenados à morte e que não receberam assistência legal justa. Né? É aí que o Brian se depara com o caso do Walter McMillan, que é um homem negro acusado de um assassinato, mas que nunca teve uma defesa apropriada, por causa do preconceito racial na região. E esse filme tem no elenco tanto o Michael B Jordan, Jamie Foxx e Abril Larson. E nesse mesmo dia também vai ter a estreia do filme O Homem Invisível. É, que é a nova versão do filme lá de 33, né? E nesse filme o um cientista descobre como se tornar invisível pra fingir a própria morte e poder infernizar a mulher dele, né? Ele deixa de herança muito dinheiro e a única cláusula para ela ganhar a grana é não enlouquecer. E no elenco desse filme também tem a Elizabeth Moss, que é excelente. A gente sabe que o desempenho dela em terror é ótimo. E agora a gente vai trazer pra você as novidades da Netflix para fevereiro. Então, no dia 7, vai ter a estreia do filme Entre Realidades. E aqui vai contar a história da Sarah, que é uma mulher que adora cavalos e séries policiais com tema sobrenatural e ela tem dificuldade de socializar. Tá, e ela, aos poucos, vai ficando confusa com alguns pensamentos que parecem revelar alguns acontecimentos do futuro, né? E ela começa a acreditar que ela foi abduzida por alienígenas. Olha, pelo trailer, parece bem diferente esse filme. E no dia 12, vai estrear, para todos os garotos PS Ainda Amo Você. Bom, e agora é oficial que a Lara Jean e o Peter estão namorando, né? E era tudo que ela queria. Só que as coisas se complicam um pouco quando uma paixão antiga entra novamente em cena aqui, né? É, eu achei o primeiro filme mais ou menos, assim, mas vamos conferir esse pra ver se ele vai ser mais legal. E aí, pessoal, desses lançamentos aqui de fevereiro, qual que vocês curtiram mais? Comentem aqui embaixo pra gente saber, deem um like nesse vídeo. E até a próxima! Bye. <laughs>